Hoje vamos fazer um vlogzinho diferente. falar e Mas olha só. Vamos para a praia, meu. Olha é só, tô meio sozinho, tô mais pretinho, pá. Não dá nada, não. Não entendi, tipo foi nada. Ei, gente, começando o vlog aqui na praia. Mano, a coisa que eu mais gosto é de praia, mano. Tipo assim, olha que moleque estúpido, aquele boliviano. Ele já tá de longe rindo, ó. Grosso. Deixa eu mostrar minha habilidade, deixa eu mostrar minha habilidade pra você. Ó, ó, ó, ó, você não consegue. Você não ó, consegue como com, con con con com o seu passe horrível. Oh, dá licença, mano. Dá licença. Vou dar um beijo na sua boca. Manda. A Isabela, tá ligado que nos tempos livres, quando eu não tô ela, quer minha blogueirinha, né? Fala, Satanás Boa, vai. Fala, galera. A gente tá aqui, praia. aqui na praia. Ó, oh, vamos passar a tá cantada. Na Tem uns um monguinhos aqui. Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. zero gatinhos. E é isso, gente. Ah! Gente, quase acerta a cinegrafista. Eu nem marquei nada, hein? <risos> Eu nem marquei nada. Olha lá, olha lá. Tá bom pra vocês? Três gatinhas nessa iluminação. Nessa praia linda. Que não tem. Saparão! Sai! Oh. Nossa! Nossa! <risos> Pô, cabeçada da porra. Eu sou a Carol. Você é quem? A é Isa. Você é quem? Você é Co -co Conhecida como Mega <risos> Nossa. Bota Como que é seu nome, amigo? Desce. Desce o cacete. Né? Desce, o cacete. <risos> Desce o cacete. Pra Dona Vamos unir motivo com agradável, novinha. Tô linda. Todo mundo é <risos> Ai, Fredo! Ai, Fredo! Tirando o meu me Saudável. Tinha que ter uma tela aqui pra ver como é que tá, né, parceiro? É, mas aí a gente vê depois. Ah, entendi. Não, mas a gente deve tá estar bonito. Nossa? É? Eu devo estar. Eu! Eu <risos> choro, é é eu choro. É na é moral, sim, sim, parceiro, eu tô, tô real tá com vergonha, tem um monte de família aqui. Olha o é que você falou, Vamos lá, vamos lá. E aí, cuzão, com meu amendoim, mano. Ele eu eu aumenta cada vez mais. Quer saber o meu segredo? E aí, sereio. Vai aí, cuidado. Adorava, Acabaram de roubar nós. O cara voltou pra pedir desculpa, mano. Ô bem sim, cola aqui ó o cidadão como tá bravo lá. Mano. É, vem agora... cá, vem contar a história, vem contar a história pra nós. Ele, ele simplesmente tropeçou aqui no chão e o, a lupa caiu no chão, parça Explica, mano. Não, mas foi meter um louco. Mano, o cara passou e roubou a lupa, né? O vem... cara correndo agora. Ainda veio pedir desculpa. Não, desculpa. Ele no... o cara no Filha chão. Puta, a ia Ela tá inteira olhando, parceiro. Feio. Bora ali, mano. Dá uma estrelinha, cuzão. Quero ver se você sabe. Ah, que marido. isso? Não, dá com vontade, cuzão. Dá com vontade, ó. Dá com vontade. <risos> Ele mijou no <risos> copo! Olha! <risos> que isso, não? vai falou onde o Richard tá já. Cara, nossa, aí. que água de lado na porra. É, dizem boatos que minha câmera é a prova d'água. Eu nunca testei, eu vou testar agora. A pepenha! Vou testar essa câmera aqui, hein, Richard? Se não for. Se não foi, virou. Aí, gente, planta bananeira aí, Cusão, planta baladeira. Viado, e aqui nós tá tão fundo, Cusão, os caras estão surfando aqui do nosso lado, Tio. Olha aí, tá, porra. Vai, não vou nenhum medo de perder.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 Ô porra, Rabibis, meu. A Brisa falou com a mãe dele. Eu, eu sou a pessoa que eu sou muito... A gente tá com a pessoa do outro vlog que fala... So... Tá atrapal... Puta que pariu. você me atrapalha, mano. Sim, sim, sim, sim. <risos> Tô conversando com ele, tipo assim, ele fica me zoando. O Fabrisa, ele quer uma namorada, a gente. É, bota é, aqui ó, o seu currículo mim, que a gente é, vai analisar. Eu gosto, é, é divertido você entrar numa loucura assim é. é que eu namoro uma semaninha e ele fala Nossa, que você namora uma semaninha O cara namorou três meses Você prefere namorar? Você ah, prefere namorar então Um namoro mais rápido do que um longo Não, eu gosto de namoros relâmpicos Quanto tempo você ficou no seu último relacionamento? Meu é último, meu último foi três, não, não, três meses Não, o outro mais. Três meses, o meu anterior, quatro anos Você prefere o de três meses ou de quatro anos? De três meses foi melhor eu tô brincando, eu não porque eu nunca tô vendo Ô Maria. Quer ele falar Fala uma palavra aí. Uma palavra difícil. Qual que é a palavra? Amorênico. Ocinesorfiux. Oh. Ahahaha. Posso Eu que sou eu. <risos> calma, calma, difícil. Helicóptero. Possível. Cada um com seu talento, né? Esse é o dele, gente. Não, seu talento, Isabela. A não ser é da sua manhã tá fácil quando você amarra o sapato. Você já foi no show do Matui, brother? Eu já fui no show do Matui. Somos <risos> brancos, bro. Faz o que, Neninho? Abacaxi. <risos> Quando você fala bacana, a pessoa não entende. Ela perde a vontade de espirrar, verdade. Ela para, ela para. Mostra <risos> aqui pra gente que Brasil. ele arruma na cueca. já Ele não quer mostrar porque sabe que ficou ruim Eu gostei. Deixa Eu ver. achei que ficou Deixa bem ver. rupestre. Deixa só faltou completar o galho, né? Eu, o que vocês acham, gente? gente se vocês gostaram, dá like, né? Tem que levar uma bolada, nessa. Deixa eu ver, aqui. olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí. Desligar minha câmera. Ih, peraí. Joga esse mustang. É Joga em é preto, né? Sério, gente, eu não aguento mais ser amiga desse pessoal. Quem quiser ser vai meu, vai meu, vai meu amigo, vai me manda direto. E já sei. Mas olha só, vamos lá no Habib's comer uma de sirinha. Piscinha de espinafre, de roupa. Nossa. Já comeram esse... Tá sem graça, é, meu? Fica é sem graça, meu. É todo tímido, meu. Ah. Ah. É ah, o gordo do seu pai, ô é filha da puta. Parece... <risos> Meu, que delícia, meu, que delícia, meu, que delícia, meu. E vocês sabem que aniversariante é de graça, né? Vamos cantar parabéns pro Lima. E o parabéns, parabéns pra você, gente, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos, ah não. Tá. já foi pé, ele já foi barrado lá no bagulho, parece muito tá? aí. Sem... Ah, o cara tentando tem calma dentro do rabib sem querer se bagar. Pô, dia. Ah, tá limpando aqui, pau. Ah, aí, é. e o paradê. Amor de ah, ah, valiva, é. ah, querida, é. muita A felicidade. Feliz. Parabéns! Parabéns! Ei, ei, que está em absurdo. Tá tentando tá Lima, quanto você vai comer? Ai. Já comi 10. Uh, Vou, pedir 10. Vou pedir mais 10. Vou pedir mais 10. Faz a hora que nós trouxemos Lima no Vai aqui, Não dá para trazer esse pessoal nos lugares. Não dá Mano, que absurdo. Calma, calma. Essa é delas. Ah! Ah! O Gordo chorou agora, hein? O <risos> Lima, seu prato é esse aí, que chegou agora. O <risos> <risos> Lima, que é a notícia boa ou a notícia ruim? <risos> Nossa, eu falei que a gente <risos> já chegou pra você, seu <risos> é estúpido. Olha só. <risos> Vinicius, cara. Vinicius. É Ele vai morrer olha de coração, olha, viado. Um... Aí, Miguel. Quase que bater no um baracê <risos> esse aí, Pedrão. <Cusão>. Ninguém tá apurando outro, mano. <risos> mano, olha os visados da Deep Web. Mano, que nojo, Pedrão. A maquinha. Mano, ó. Como, como é uma isso? pedra de crack, viado. Mano. Não cheira, não, não, não, não, não. Cheio de microbios, doenças. É uma coisa assim. É um Salve, meu. É <risos> Vai jogar de água aqui, meu. Você tá mais nobre que isso daí, mano. Olha a torre pimbada. <risos> <risos> ó, o que tá acontecendo ali atrás? <risos> tá. <a praia>? Ah, <risos> Now <laughs> the world